Bom dia, meu nome é Desiree. eu sou de Curitiba, sou biomédica. É, eu nunca pensei em trabalhar com estética, mas durante o meu mestrado, a gente, eu e meus orientadores começou a se caminhar para a área de estética e eu resolvi fazer a pós aqui no Nebuga. É, gostei bastante da, da pós, ele me deu uma base muito grande para eu poder montar minha clínica hoje.